Você já reparou que racionalista fala, fala, fala, fala e não diz nada? E tem um monte de gente que segue eles e fala que eles são pessoas inteligentes, pessoas cultas, pessoas esclarecidas, iluminadas? Se você é libertário, você deve estar tá entendendo o que, que eu estou falando. Basicamente, todo mundo que está indo nessa onda de libertarianismo, segue uma, um, uma racionalidade exacerbada que foge da realidade, foge ao, ao mundo sensível e acaba tornando, criando seres insensíveis, seres que não compreendem o simples fato de respirar como uma grande, um grande milagre de Deus. O materialismo que é o Deus deles, mas se, se você perceber, eles sempre fazem uma ridicularização a qualquer pessoa que tem fé, qualquer pessoa que se expressa de maneira emocional e, principalmente, qualquer pessoa que defende a vida. É, eles odeiam pessoas que defendem a vida. Se existe alguma premissa última e principal, é a vida. Ela que teria que ser considerada como a grande, o que você chama de propriedade privada. Essa sim é, é, uma, é, um, é um valor que você não pode vender a qualquer preço.